Fala, família Bioexplica! Por aqui, professor Marcos Enes, o um monstrão da química, direto do Química no Monstro, com mais uma dica Enem para vocês. Se liga, a dica de hoje é massa atômica e qual é a relação que a massa atômica tem com a composição isotópica de um determinado elemento químico. Beleza? Então, é o seguinte. Vamos supor que nós temos o elemento cloro, beleza? Cuja massa atômica média vale 35,5. Pô, peraí. É, Marquinhos, eu vi lá na sua aula no Bio Explica que o número de massa de um elemento químico vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons contidos no núcleo. Ah, já que o cloro tem número atômico 17, tem Z igual a 17, ou seja, tem 17 prótons, então você está me falando que o cloro tem 17 prótons e 18,5 nêutrons? Gente, isso faz sentido. Não, isso não faz sentido nenhum. Você vai ter um número quebrado, tem 18 nêutrons e meio. Não, isso não faz sentido. Então, qual é o grande lance? Aqui nós temos... Dois isótopos do cloro e, na verdade, o 35,5 é uma massa média, beleza? É uma média ponderada entre os isótopos existentes do cloro. Beleza, são dois isótopos, o 35 e o 37. Ih, Marquinhos, mas aí a questão me forneceu a massa atômica média. Quais são os isótopos que eu tenho, mas não sei quais serão os percentuais? Ih, rapaz... Bom, você já te convir que com certeza o percentual maior vai ser o do cloro 35 porque o valor médio está mais próximo de 35 do que de 37. Beleza? Então, vamos lá. Você sabe que a massa média vai ser a massa de um dos isótopos vezes o percentual desse isótopo mais a massa do outro percentual vezes o percentual do outro isótopo, ou seja, 35 massa do 35, vezes o percentual do 35. 37 massa do 37 vezes o percentual do cloro 37, tudo dividido pela soma dos percentuais. Caramba, mas olha só, eu tenho duas incógnitas, se liga. Você tem o um, um número de massa médio? Sim, 35.5. Você tem a massa do cloro 35? Tem, é 35. Você tem a massa do cloro 37? Também é 37. O que, que a gente não tem? Nós não temos o percentual do cloro 35 e não temos um percentual do cloro 37. Caraca, então tem duas incógnitas. Cara, quando você tem duas incógnitas, para resolver você precisa de duas equações, certo? Para resolver você precisa de duas equações. E aqui a gente tem uma só. Ha, nada disso. Nós temos outra que sai exatamente daqui de baixo. Ó. Você sabe que se eu somo os dois percentuais, eles vão dar quanto? 100%. Então o percentual do cloro, 37, mais o percentual do cloro, 35... Sumados dão quanto? Dão 100. Tem que dar 100%. Beleza? Então a gente sai desse perrengue exatamente dessa maneira. Eu vou deixar um desafio aqui para você. Eu te dei a primeira equação. Eu te dei essa equação aqui. Eu te dei a segunda equação, olha que presentão, hein? te dei a segunda equação, a soma dos isótopos é igual a 100%. Então o que você vai achar? Você vai achar que o percentual do cloro-35 vale quanto? Vale 75% e que o percentual do cloro-37 vale 25%. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você tente fazer isso aqui como um exercício E essa vai ser a minha dica, de hoje, eu vou deixar um trabalho para você Ficou em dúvida? Quer saber mais sobre isso? Acesse lá, acessa a aula de Atomística no Bioexplica Ou continue acompanhando os vídeos lá no meu canal Química do Monstro Lá toda semana sai um vídeo novo, fresquinho para você Com muito conteúdo e muito carinho para passar essa química Que é sempre um show para você